o sistema de numeração romano. E mais à frente nós vamos entender um pouco mais como se dá todo esse sistema, que é com apenas sete letras eles criaram todo um sistema. Então, existem algumas regras que nós vamos conhecer. Então, aqui eu tenho do 1 ao 10, aqui do 20 a 200, olha as letras né, que foram representadas, e ali eu tenho do 300 até 3 e vamos então, como eu disse, vamos entender como é que se formou todo esse sistema né, de numeração. Então, como eu falei, existem algumas regras e vamos então conhecer. Então, para escrever em algarismo romano, as regras foram criadas aqui. Por exemplo, as letras I, X, C e M, elas podem ser repetidas até três vezes. E com isso, né, cada vez que ela for se repetindo, ela tem um valor. Aqui eu tenho I, representa 1. Se eu repito duas vezes, ela tem um valor de 2. Três vezes, o um valor de 3. E assim o X também. 10, 20, 30. O C, 100, 200, 300. O M, é 1000, 2000 e 3000. Certo? Aqui nós temos outra regra. As letras I i, x e c escritas à direita de outras letras que representam um valor maior, elas têm os seus valores adicionados. Como que é isso? Vamos ver, então no exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho V. V é maior que aqui o, o, o, o I repetido duas vezes, que vale 2. Então, se eu coloco à direita, então eu tenho 5 mais 2, que é igual a 7. Então, o 7 é representado dessa forma né, no sistema romano. Aqui, L. L não é maior que X, porque o L é 50, o X vale 10. Então, eu adiciono 50 mais 10, 60. Então, 60 é representado dessa forma. E assim por diante. Aqui, ó, vamos ver, L, 50. Aqui, 2X, 20. 3 e 3, aí eu vou somando e encontro aqui o resultado que deu 73. Não é difícil, é só a gente prestar atenção que a gente né, percebe que é fácil de entendermos. Então, aqui eu tenho o C com mais o X, 100 mais 10, 110. Aqui ficou 100 com mais 30, 130, né? D que é 500 com mais 100, ficou 600. O M, 1000 com mais 2C que é 200. 1.200, aqui o M, 1.000, o D, 500, os dois X que vale 20, com mais o 5, ficou então 1.525. Como eu falei, não é difícil, é só prestar atenção e fazer a soma, nesse caso aqui, porque nesse caso é quando somamos à direita. E na nossa outra regra já é diferente, né? as letras I, X e C escritas à esquerda, os seus valores serão é, subtraídos. Da mesma forma, a gente pega uma letra que tenha um valor maior, né? E aí a gente subtrai, por exemplo, 5, né? O V vale 5, ele está o quê? À esquerda. Então, eu vou subtrair. Então, aqui eu fiquei com 4. Logo, 4 é representado dessa forma, né? No sistema romano. E assim por diante, aqui eu tenho o quê? 10, né? Aqui eu tenho o i à sua esquerda, eu diminuo, então ele fica 9. Aqui eu tenho o x, aqui eu tenho, nessa representação, 50 menos 10, ficou 40. E eu tenho o c com o x à esquerda, ficou então 100 menos 10, 90. E assim os outros exemplos, 500 ali que é o d, com o c que é 100, ficou 500 menos 100, 400. E ali eu tenho o M com o C, a sua esquerda é 1.000 menos 100, ficou então 900. Então, só lembrando, quando eu coloco o número menor à direita, eu adiciono. Quando eu coloco à esquerda, eu estou subtraindo, ok? E aqui temos outra regra. Essa regra diz o seguinte, quando eu coloco um traço na horizontal, acima da letra, eu quero dizer que, essa, que esse número foi multiplicado por mil. Então, aqui eu tenho, ver que, que, que tem o valor de 5 multiplicado por mil, então eu vou ter 5 mil. Aqui eu tenho 9 um, né, multiplicado por mil, 9 mil. E assim por diante, os outros exemplos aqui, fiquei com 10 mil, ali eu tenho 14 mil, 15 mil e 30 mil. Então, só lembrando que quando tem esse traço, é, em cima, eu estou querendo dizer que ele foi multiplicado por mil, certo? Vamos seguir em frente. Então, agora vamos ver uma atividade para fixarmos nesse assunto. Como eu falei, não é difícil, é só prestarmos atenção e a gente consegue, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, aqui eu tenho a, o sistema de numeração indo arábico. Então, para né, representar aqui, eu mostrei no nosso sistema, que aqui é 5 né, mais 1. Um. Ali, como ele está à esquerda, ele quer dizer que é 5 menos 1. Um. E assim vocês vão fazer aqui essa atividade do jeito que está no exemplo. Vamos lá? Façam aí e a gente volta para respondermos juntos, tá bom? Então, vamos ver como ficou aqui o nosso exercício. Olha só, 10 mais 2, 100 mais 10... 100 menos 10, 100 menos 100, 1000, desculpa, 1.000 menos 100, 10 menos 1, 100 mais 20, 50 mais 10 e 500 mais 200. Aqui na nossa questão 2, escreva os números romanos por extenso, está em forma de algarismo e vocês vão escrever por extenso. Façam aí e a gente volta já já para responder. Vamos lá então, vamos ver como ficou. 37, 75, 123, 2153, 1956 e 1999. Aqui vamos... Vê na nossa terceira questão, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou aqui relacionar o que tiver de acordo, tá ok? Vamos lá, respondam aí e a gente volta já já para conferir. <risos> vamos lá então, vamos ver como ficou. Olha só, aqui... Ok, então aqui é o que está relacionado de acordo com o número indo-arábico com o nosso sistema romano. A nossa outra questão, vamos fazer uma correspondência. É um pouco parecido com a questão anterior. Nós só vamos ligar aqui o que tiver né, de acordo. Vamos lá então, respondam aí e a gente confere aqui já já. Vamos lá então, vamos conferir. Olha só. Está relacionado, olha aí, e essa é a nossa né, resposta correta. Então, a nossa aula né, vai terminando por aqui. O que nós aprendemos hoje? Nós falamos sobre o sistema de numeração romano, né, que eles são representados por letras. É, um pouco da história nós vimos, nós falamos primeiro um pouco da história do nosso sistema, que é o sistema indo-arábicos, foi... Né, teve origem na, na Índia, foi é, muito divulgado pelos árabes e chegou até nós. E hoje nós temos o nosso sistema que tem essa origem aí. E os romanos criou o sistema de numeração próprio pela necessidade que eles tinham também de ter o seu sistema de numeração, para contar os seus rebanhos, os seus é, bens, os seus soldados... Eles também, assim como a gente, tinham suas necessidades de ter um sistema de numeração. E a gente viu que esse sistema, ele tem algumas regras criadas para representar os numerais. A gente viu algumas regrinhas, né, que com sete letras, que essas letras, como eu falei, elas né, são utilizadas no nosso alfabeto, são letras muito conhecidas, e com sete letras eles criaram algumas regras para compor todo o sistema de numeração romano. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Aqui é a nossa, a nossa referência bibliográfica na coleção Eu Gosto Mais, as nossas referência das nossas imagens. Espero que vocês tenham tido um bom proveito né, na aula de hoje, tenham tido um bom aprendizado e nos encontraremos na próxima aula.